E se de repente fosse um livro? Eu estaria triste, pois as pessoas substituíram pela internet e pararam de consultar-me. Um dia, encontrei outro livro, que tal como eu, sentia-se sozinho. Conversamos e ficámos os dois a pensar o que poderíamos fazer para que os livros fossem mais utilizados. E eis que surgiu a ideia de irmos falar com o computador. Olá, senhor computador. Queríamos perguntar-lhe se por acaso podia colocar um anúncio na internet sobre os livros. É que sabe, sentimos-nos tão sozinhos, queremos que se lembrem de nós, pois queremos ser utilizados. Disse o livro amarelo. Meus caros livros, estou a ver que a situação não está nada bem. Gostaria de ajudar-vos, mas eu não consigo fazer isso. Porque só o homem consegue mexer em mim, respondeu o computador. Tristes, agradecemos e fomos embora. Foi então que decidimos fazer o mesmo pedido ao telemóvel. O telemóvel, sempre muito ágil, respondeu logo que Sim, é claro, ainda hoje vos faço esse favor. Vou fazer com que o meu humano, sem querer, faça um clique e o anúncio seja publicado. A partir desse dia, a utilização dos livros cresceu bastante.